Olá, bom dia. Bom dia. Olá novamente, o meu nome é Inês e hoje estamos com a Vaninha que vamos fazer novamente a receita dos sonhos, vão ser uns sonhos recheados com amêndoa e doce de ovos. Olá, Vânia. Olá, Vânia! Então, o que é que vamos precisar? Então, os nossos ingredientes vamos necessitar da farinha, do leite, a água, que já está aqui no nosso tachinho, farinha de amêndoa, açúcar, ovos e também as gemas, casca de limão, pau de canela, uma pitadinha de sal, a manteiga e também farinha maisena. Nós vamos começar por fazer o creme, para que ele possa começar a arrefecer enquanto preparamos a massa. Então, nós já temos aqui a nossa água a aquecer, vamos colocar um pauzinho de canela, e a casca grimão, assim como o açúcar. Ele agora vai ferver aqui durante 5 minutinhos, só para dissolver o açúcar. Ficamos como se fosse uma, uma calda. Deixo-o engrossar ligeiramente, para afetar aquela, estou a dizer aqui, a, a gota ficar a, a cair. Vou adicionar a farinha e a amêndoa. Vamos deixar ferver mais um pouquinho. Sempre um grande. Sim, um muito oh, baixinho. Não. Quantas são é que são Três, três gemas. É só retirar uma base. Já podemos retirar também o palco de canela e a nossa casca do limão. Agora aqui vamos adicionar a farinha maisena, que é as nossas três gemas. E vamos mexer, depois vamos juntar o creme aqui para temperar as gemas e voltar a colocar para deixar engrossar. Já está emocional, vamos poder juntar novamente. Deixar ligeiramente engrossar, porque o a farinha vai acabar por dar aqui alguma consistência ao nosso creme. Eu vou, ele já está a começar a engrossar, portanto, eu vou retirar do volume para que ele possa cá fora acabar de ter a textura que nós tanto desejamos. Então, agora vamos passar a fazer a massa, não é? Vamos, vamos fazer a, a, a ajuda do, do nosso robô de cozinha. Exato. E o que é que vai levar esta massa? Então, agora vamos colocar a nossa água. São em partes iguais a água e o leite adicionar a pitadinha de sal e também aqui a nossa manteiga, só fechar, eu vou colocar aqui durante uns 7 minutinhos a temperatura de 100 graus e vamos uh, deixá-la só agora aqui aquecer, a nossa manteiga já derreteu, vamos adicionar então a farinha e vamos agora Fechar com a temperatura dos 100 graus e vamos marcar então à volta de mais ou menos 7 minutos. Isto lá já está a nossa massa cozinhada, vou só retirar e vamos aqui então batendo. A farinha que usamos para a massa foi farinha aquela típica já com fermento adicional. Aqui juntamos os quatro ovos. Uh, podemos inserir aqui os ovos batidos no local porque ela vai fazer nova a mistura. Diz aqui que já está à volta de 60 graus, portanto quer dizer que já está morninho. E então vamos adicionar os nossos, os nossos ovos e vamos acabar por bater aqui mais um bocadinho para deixar então um creme lisinho de forma que possamos começar então a fritá-las. Vamos agora aqui retirar a nossa massa. Bem cremosa. Entretanto o ovo já está a começar a aquecer, eles devem ser fritos a uma temperatura média, em óleo não muito quente, para não, não ficarem só fritos da parte de fora e acabarem por ficar duros. Eu vou colocar então aqui o nosso recheio com a ajuda do copo, para nós colocarmos então aqui na, no saco de pasteleiro. Ele agora aqui vai descair, depois é só fazer aqui estar a parar e ele vai servir para rechear então. Vamos começar aqui a fritar. Vou colocar, eu vou tentar colocar a massa não muito grande, porque eles vão crescer. Eu, eu gosto que eles fiquem a dançar, porque se eles ficarem muito temperidinhos acabam por não crescer tanto e ficarem tão fofinhos como, como gostaríamos. Portanto, vamos experimentar aqui com estes. Já estão aqui todos douradinhos. Vamos então retirá-los. ficaram bem grandinhos. Ficaram bem bonitinhos. Agora é só passar, então, pelo açúcar e pela canela. Eu vou fazer dessa parte. Estão tão fofinhos. O único açúcar que os sonhos levam é aqui, agora a folhado, não é? E no recheio. E no, no recheio, para acompanhar com fazer aquela calda de açúcar e depois juntarmos a farinha de amêndoa. Esta leva... massa não, não leva açúcar, não. Agora, claro, para rechear, dou só um golpezinho em cada uma delas, eu vou só então cortar aqui, aqui o nosso, e agora é só inserir aqui no golpinho que fizemos, a cortar ligeiramente. Olá, Vânia. Olá. bem em nome do município, interagire então uma lembrança. Muito obrigada. Eu queria que agradeço o convite. Agradecer a sua presença e também agradecer à Junta de Freire a Portugal toda a sua disponibilidade. Muito obrigada.